Olá, você está iniciando a disciplina Estatística e Probabilidade, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer métodos e técnicas de organização, descrição e compreensão de dados, bem como elaborar e aplicar modelos estatísticos na análise de dados, com o objetivo de utilizá-los como instrumento para a tomada de decisões. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1, Análise Exploratória de Dados. Módulo 2, Cálculo de Probabilidades. Módulo 3, Variáveis Aleatórias e Modelos Probabilísticos. E módulo 4, Técnicas de Inferência Estatística. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias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 dentro do cronograma estabelecido para cada disciplina. Proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área, e ele tem um recado especial para você. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor do Instituto de Matemática da UFMS, e seria o docente responsável pela disciplina de Estatística e Probabilidade. Eu sou licenciado em matemática pela UFMS e também tenho mestrado pela mesma instituição na área de educação e matemática. Meu doutorado em educação pela PUC do Rio é, me possibilitou ter contato mais próximo com análise de dados educacionais sobre o viés estatístico, mas também tendo um olhar é, da área geográfica e da área social sobre esses dados. Desde então, eu venho desenvolvendo pesquisas nessa área de estatística. O que a gente vai ver ao longo dessa disciplina? A gente vai ver formas de coletar, formas de descrever, formas de analisar dados. A gente vai ver modelos estatísticos que permitam análise de dados e sempre com esse intuito de tomada de decisão. É, e qual que é a relação da nossa disciplina com o curso? Né? Eu espero que vocês tenham condições ao longo do curso de responder essa pergunta. Mas de antemão é sempre importante a gente já ter a clareza, a noção de que é Necessário falar em estatística e probabilidade num curso que tem o intuito de desenvolver é, técnicas né, de ciência de dados. Então, a gente vai trabalhar é, da melhor forma com todos esses conceitos ao longo da nossa disciplina. Então, eu espero que vocês façam um bom uso de todo o material disponibilizado no nosso ambiente virtual e bons estudos.